De novo, hein? dia 12 de agosto de 2010 e a fumaça voltou com toda a força. Todos os franceses, 296. Já pedimos diversas vezes para parar de queimar folha de eucalipto, mas pelo jeito eles não estão nem aí. Né? Agora vai ser prefeitura, ministério público, e tudo que a gente puder fazer para parar isso. O cheiro que essa fumaça provoca, vocês não fazem ideia como é ruim. E eu estou relativamente longe do local. Olha a distância que eu estou. E daqui o cheiro está muito forte. Vou dar um zoom aqui, ó. Isso aí. Um abuso.